Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel caspar e nesse vídeo nós vamos aprender a criar padrões utilizando o programa Photoshop. Os padrões que nós vamos aprender nessa videoaula vão servir para próximos vídeos, onde nós vamos ver como aplicar esses padrões em objetos 3D. E só aproveitando também para já dizer para você que esse tipo de padrão está em quase tudo, que nós conhecemos então um tecido utiliza padrões um desenho dependendo do tipo de desenho utiliza padrões uma tela de metal utiliza padrões ou seja muitas coisas que você vai encontrar ao seu redor utiliza esses padrões de repetição então nós vamos ver como criar esses padrões aqui dentro do programa photoshop antes de começarmos esse vídeo eu já quero fazer aquele convite para você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever ativar as notificações e deixar aquele apoio através do seu like. E vamos ao que interessa, vamos aprender então a criar os padrões. Uma observação antes de começarmos esse vídeo, é que nós vamos ver muitos atalhos. Então é importante que você anote o atalho em um papel, e visualize esse atalho para você ter uma ideia visual desse atalho, e assim você vai decorar com mais facilidade, porque são muitos atalhos mesmo. tá? Então pegue um papelzinho aí agora, Anote os atalhos que eu vou falando, é claro que eu vou repetir algumas vezes esses atalhos, mas é importante que você anote para que você não se perca na quantidade de atalhos. Bom, o padrão que nós vamos criar aqui hoje é este que você está vendo aqui no nosso fundo da tela. Esse padrão aqui é um padrão de um objeto muito conhecido, eu tenho certeza que você já viu esse objeto em algum momento, e esse objeto é um chinelo de dedo. Então nós temos aqui já um padrão acontecendo aqui no chinelo de dedo, né? Além do padrão desse solado que vocês estão vendo aqui, essa repetição, nós também temos um padrão aqui na tira desse chinelo de dedo. Então, observem que essas partes aqui se repetem. E mais uma vez, nós temos um padrão também no solado. Então, observem que os padrões acontecem a todo momento. Só nesse produto aqui que eu estou mostrando para vocês, nós já tivemos três padrões e ainda assim eu posso encontrar mais padrões se eu procurar aqui. Tá? Mas, como eu falei para vocês, eu quero pontuar bastante essa ideia de você criar padrões e assim você pode pegar texturas, pode pegar imagens e criar texturas sem emendas, criar imagens sem emendas, tá bom? Então vamos lá, voltando agora a nossa atenção para o Photoshop, vou abrir aqui o programa. Aqui dentro do programa eu já abri um layer, vou pegar a ferramenta de movimentação aqui, que é o botão V do teclado, e vou tirar aqui esse shape daqui de cima do chinelo da imagem, para vocês verem que eu criei somente um contorno aqui, certo? Esse contorno é feito com a ferramenta Pen Tool, botão P, então eu deixo aqui o tipo Shape, o preenchimento com alguma cor, o Stroke eu posso deixar com alguma cor ou vazio também, e aqui eu posso deixar a largura do Stroke. Aqui seria o contorno, né? Só para exemplificar para vocês, eu vou deixar aqui o fio vazio e o contorno com um, uma cor preta. E aqui a largura do contorno vamos colocar como 20 pixels. E vejo que eu já tenho aqui o contorno com esse com esse padrão aqui, com essa propriedade. Para criar novos contornos, eu posso continuar aqui com a ferramenta Pen Tool e veja que eu consigo criar aqui várias formas, né? vários contornos. Bom, vou deletar esse contorno aqui porque nós vamos focar nesse padrão do chinelo. primeira coisa que vamos fazer então é criar um novo documento, botão CTRL N, primeiro atalho aí que nós vamos ver, e vamos renomear esse documento como padrão 1. Então coloco aqui padrão 01. O tamanho desse documento será de 1.280 por 1.280, ou 1.024 por 1.024. Tentem criar é, tamanhos de documentos proporcionais, tá? Então, vou colocar aqui 2.048, né, um tamanho bem grande, por 2.048. A resolução 72 dpi, no caso de imagens para web, e o fundo como branco. Clicamos em OK, criamos agora esse novo documento. Arrastamos agora a imagem do chinelo para cima desse documento, então vamos lá na nossa pasta, vou pegar aqui a pasta, ou a seleção da pasta com os modelos do chinelo, ali tem até uma página da web já aberta né, com os chinelos, e vamos arrastar esse chinelo aqui para dentro do Photoshop. Ainda com a transformação habilitada, vou aumentar pressionando o botão Alt, para deixar esses padrões aqui bem grandes, né, botão Alt mais uma vez, e temos aqui os nossos primeiros padrões. Nesses padrões aqui, observem que eles não estão exatamente na horizontal. Então, vou rotacionar esse documento. Antes de rotacionar, eu vou ativar aqui a régua com o Ctrl R. Vamos puxar aqui uma régua de guia. E agora, o botão Z, para dar o zoom aqui, o botão Z sempre vai ativar a ferramenta Zoom. Cliquei, movi para frente e para trás. Eu vou dar um zoom aqui, aproximar e o distanciar da imagem. Ctrl T de transformação. Passo o mouse aqui fora dessa imagem do documento e rotaciono aqui para deixar a, a horizontal. Então vou deixar a horizontal certinho aqui para esse padrão. Enter para confirmar a transformação. Botão Z para aproximar novamente. E vamos criar esse primeiro padrão. Para criar esse padrão eu vou utilizar um objeto bem simples aqui que é um elipse. Então pego aqui um elipse, crio essa primeira elipse aqui. Nessa elipse, se você quiser acompanhar o tamanho do padrão já, é só criar a elipse pressionando o botão Espaço do teclado. Você consegue movimentar aqui a elipse, né? Vamos posicionar a elipse sobre esse primeiro padrão aqui. Depois de criada, botão Z e aproximamos. Vamos vir aqui agora com o botão P para acionar aqui a propriedade dessa elipse. Vou fazer o preenchimento, pode ser vermelho no início, né? Vou deixar o Stroke aqui como zero. E agora eu vou clicar duas vezes sobre essa elipse. Clicando duas vezes, nós vamos ter aqui o nosso layer style. Dentro do layer style, vamos acionar o stroke. O stroke por padrão ele já está definido aqui, eu vou dar um reset para voltar aqui como estava antes. Aqui no stroke, nós vamos marcar como inside, ou seja, para dentro o contorno. Vamos deixar em 10 pixels. 10 pixels aqui é muito, 8 pixels, tá bom? Vou trocar o fio, ou o preenchimento desse contorno para gradiente, e o tipo desse gradiente eu vou deixar como shape. Então ele vai fazer esse efeito aqui no contorno. Agora, dentro do Color Overlay, eu vou deixar como branco. Então veja aí que eu deixei nesse formato aqui, tá? Clicamos em OK e temos o nosso primeiro padrão. Nesse padrão ainda, eu vou convertê-lo como um objeto smart, um objeto inteligente. Clicamos aqui para converter. Tiramos o zoom, botão Z... Ctrl T para transformar. E vamos transformar agora pressionando o botão Alt. Então eu vou deixar aqui bem no meio do documento, tá? Pressionando o botão Enter. Outra coisa que eu quero fazer agora, vamos ocultar aqui o layer do chinelo. Vou centralizar esse objeto aqui. Primeiro eu tenho que selecionar com a ferramenta de seleção retangular. Selecionamos a elipse. Vamos aqui na ferramenta Move e vamos alinhar na horizontal e na vertical. Então o alinhamento tá feito aí, vou tirar essa régua agora, não precisamos dela. Podemos tirar a seleção também, clicando aqui fora do documento. E agora vamos fazer então nosso primeiro padrão. primeira coisa que eu vou fazer aqui é manter esse objeto bem no meio. Vamos fazer aqui um Ctrl J para duplicar esse objeto. Agora vamos lá no nosso Layer. Antes de ir aqui dentro da transformação do no nosso filtro que eu vou mostrar agora, eu vou converter esse objeto... Através do rasterize, vamos rasterizar esse, esse shape. Então vamos vir aqui em rasterize layer, para rasterizar. Agora é apenas uma imagem, né? Vamos vir aqui no nosso menu Filter, Offset, aqui dentro de Other, clicamos aqui em Offset. Vocês recordam que o tamanho do nosso documento é 2048, e eu tenho que movimentar aqui a metade na vertical e na horizontal, então a metade de 2048 é 1048. 24, certo? Na vertical também, 1024. Clicamos em OK para poder confirmar. Então confirmado, vamos aproximar agora os objetos. Aqui eu tenho esse layer logo acima e logo abaixo nós temos a elipse. Seleciono a elipse, aproximo aqui um pouquinho. Vamos pegar esse, esse layer de cima também e vamos aproximá-lo. Então vou selecionar essa parte de baixo, ferramenta Move. E movemos aqui pressionando o botão Shift para movimentar na horizontal. Então deixo aqui o padrão bem próximo. Clicamos em OK. Observem aqui com a régua que eu consigo determinar mais ou menos a, o eixo horizontal aqui da nossa imagem. Agora vou deixar a régua logo aqui abaixo também para ajudar aqui na seleção. Selecionamos essa área que nós temos. E vamos fazer um recorte através da ferramenta Crop. Botão C vai ativar o Crop. Botão Enter vai recortar, vamos confirmar aqui o recorte, e temos aqui o nosso padrão. A última coisa que nós vamos fazer nessa imagem é só inverter o fundo. De branco eu vou colocar aqui um Ctrl-I para poder inverter, e temos o nosso primeiro padrão. Nesse documento eu consigo perceber que ele está com um tamanho grande, eu tenho um documento de 2048 por 1375 Vamos selecionar aqui todo esse documento, então selecionei, vamos fazer um merge juntando tudo aqui através do Ctrl-E, então o Ctrl E vai juntar tudo. Vamos selecionar agora o menu Edit para poder editar. Aqui dentro do menu Edit vamos até o Define Pattern, definir esse paterno, essa continuação. O padrão já está aqui com o nome do documento, padrão 1, né? E clicamos em OK para poder confirmar esse padrão. Agora eu volto lá no documento anterior. Vocês se recordam que nós havíamos criado um shape. Nesse shape aqui eu vou voltar a preencher ele. Pode ser com a cor vermelho e a borda nula ou zero. Vou clicar aqui duas vezes nessa área vazia do nosso shape. Dois cliques. E vamos vir aqui no Pattern Overlay. Então, Pattern, eu já tenho aqui essa folhinha, né, esse arbusto. Vamos trocar aqui agora o tipo de, de paterno, de padrão, para essa bolinha. E vamos reduzir aqui através do Scale. Eu vou deixar aqui agora o Scale bem pequenininho. Vamos deixar, por exemplo, em 2%. Clicamos em OK e vejo que o nosso padrão ficou bem parecido ali com o padrão do chinelo. Então a ideia de padrão é justamente criar esse efeito de repetição em uma imagem para que você possa utilizá-la de uma forma otimizada lá no 3D. Tá? Aproveitando essa videoaula, vamos criar aqui mais um padrão então. Vamos criar aqui um novo documento. Esse novo documento 2048 por 2048 72 bits de resolução, né, 72 DPI. Vamos vir lá na nossa pasta mais uma vez e copiar o chinelo. O próximo padrão que eu quero pegar é o padrão do solado. Então acabei copiando o chinelo errado aqui. Vou pegar esse outro chinelo. Rotacionamos aqui com Ctrl T e rotacionamos. Aqui está bom. Selecionamos com a ferramenta retângulo Ctrl J para duplicar. Posso apagar o chinelo e transformamos aqui com a ferramenta de transformação Ctrl T. Nesse padrão aqui eu não consigo mostrar exatamente para vocês, mas são pequenos fincos, né? são pequenas cavidades ou vincos. Né? Para a gente poder criar essas cavidades, eu vou pegar aqui a ferramenta Rounded Rectangle. Vamos criar aqui um retângulo com essa, essa lateral arredondada. Para a gente poder criar esse retângulo, inclusive, vocês podem selecionar a ferramenta e vir aqui em Radius e definir aqui. Vou colocar como 10 pixels para arredondar bem pouco aqui esse padrão. Vamos deixar aqui. Preenchemos aqui com uma cor, pode ser branco, e um Stroke em zero ok? Nesse padrão aqui eu vou clicar duas vezes e vamos criar mais um Layer Style do tipo que nós criamos no, no objeto anterior, no, no Layer anterior. Então vamos aqui em Stroke, em Size, vou aumentar o tamanho, mais ou menos aqui está bom, vejam que ele já criou o padrão para a gente, né? Nesse padrão aqui eu vou simplesmente converter como... Através do Rasterize Layer. Temos que rasterizar também o Stroke. Né? Antes de rasterizar esse Stroke. Deixa me ver só um detalhe aqui. Não. Vamos rasterizar já de uma vez. Vamos rasterizar o nosso Layer Style. Ctrl T. E pressionamos o botão Alt. Para poder deixar isso aqui um pouquinho maior. Esse padrão. Um pouquinho maior. Né? Agora copiamos esse objeto. Então botão Alt. E arrastamos para o lado. Vejam que a cópia. Ela vai se posicionar bem aqui na lateral desse objeto. Vou deixar um espaço pequeno aqui com a seta do teclado, logo aqui abaixo do, do lado do teclado calculadora. Agora selecionamos um desses objetos e pressionamos o botão Alt e vamos dividir aqui no meio. Né? Como é que eu vou saber onde que é o meio desses dois objetos aqui? Eu posso simplesmente selecionar os dois, os dois layers, Ctrl E... Para dar um merge, né, ou juntar os dois layers. Agora selecionamos todo o nosso documento e fazemos aqui um alinhamento na horizontal. Perfeito? Fazemos o alinhamento na horizontal desse objeto também. Então, alinhamento na horizontal está aí. Ctrl D para tirar a seleção. Como eu falei para vocês, são muitos atalhos. Né? Botão Z para dar um zoom novamente. Botão V para movimentar para cima. Perfeito? E aqui temos o nosso segundo padrão. Nesse tipo de padrão aqui, eu vou precisar ainda criar mais algumas cópias. Então, eu vou criar aqui mais uma cópia, tá? mais uma cópia para baixo, pressionando o botão Alt. Aqui, mais ou menos, eu consigo definir uma área né, de, de padrão. Como eu falei para vocês, nós temos aqui essa distância entre esses padrões, e aqui do lado eu tenho que determinar mais ou menos aqui a metade dessa distância, mas aqui fica fácil, vou aproximar para vocês verem. Vou pegar aqui a régua, vamos deixar aqui do lado. Aqui acima vamos deixar a régua também com uma distância pequena. Logo abaixo aqui eu posso deixar a régua com uma distância bem pequena também. E aqui do lado, eu estou movimentando com o espaço pressionado, tá? Esqueci de falar, mas o botão espaço movimenta aqui com o pan, né? Vamos deixar a régua aqui do lado também. Então agora tiramos o zoom, selecionamos essa área, lembrando que aqui... Eu tenho um padrão, né, essa, essa parte. Aqui embaixo eu tenho dois padrões. Então essa aqui é a ideia de repetição, né, para que os padrões se repitam. E quando eu colocar essas imagens lado a lado, também vai acontecer a repetição. Vamos ver na prática aqui como vai funcionar, né. Primeiro eu vou selecionar, então, esses arquivos, esses, essas camadas, né. Vamos juntar tudo através de um merge. Então juntei aqui todos...